Oi, pessoas! Eu sou Lívia Leite e esse é o Isso Não Cai na Prova. E hoje, vocês já devem ter visto pela descrição, a gente vai discutir um pouco sobre o que é C.A. D.A. O que é Grêmio Estudantil? O que é D.C.E.? Isso não cai na prova. Oh, yeah! Bom, se você... Já está na universidade, provavelmente você já viu falar ou de CA ou de DA, depende da instituição a qual você faz parte. Talvez tenha ouvido uma discussão sobre DCE ou tenha na sua universidade. E se você ainda está no ensino médio, é, não sei, mas é possível que você tenha ouvido falar em Grêmio Estudantil. E se você é essa pessoa que já passou por tudo isso ou nunca passou, fica aí que a gente vai explicar um pouquinho mais sobre o que é isso e em especial não só sobre o que é isso, é a importância disso tudo. Por que, que eu decidi falar sobre isso? Primeiro porque eu fiz parte de Grêmio Estudantil durante todo o meu ensino médio e depois que eu fui para a universidade, é, eu participei de centro acadêmico, né? que na, na minha universidade chamava CA. E aí eu já vou é, identificando, né? Centro Acadêmico, CA, ou Diretório Acadêmico, DA, que é a mesma coisa, tá? Só muda essa sigla de DA para CA. O que seriam isso? Né? Todas elas, as quatro, são entidades estudantis, são formas como esses estudantes se organizam para defender interesses dos próprios estudantes. A diferença é o lugar ou quais estudantes eles representam. Por exemplo, no Grêmio Estudantil, comumente o Grêmio Estudantil vai estar tá no Ensino Básico, né até o Ensino Médio. Comumente não, sempre vai ser assim. O Centro Acadêmico e... O Diretório Acadêmico, eles são responsáveis, ou o Diretório Acadêmico, eles são responsáveis pelos interesses do curso. Por exemplo, no meu caso eu fiz curso de Ciências Sociais, o meu Centro Acadêmico, que eu fazia parte do Centro Acadêmico, representava os interesses dos estudantes de Ciências Sociais dentro da Universidade a qual fazia parte. O DCE, que chama Diretório Central dos Estudantes, ele é responsável por unir esses cursos dentro da universidade. Então, você tem representantes de vários cursos da universidade no que a gente chama de DCE. Que interesses são esses? Os interesses podem ser com relação à própria estrutura da universidade, com relação a eventos culturais, acadêmicos, esportivos. Então, toda a parte de... É, não só de eventos, mas de organizar os eventos, de estar tá em reuniões, de participar do que está sendo decidido para os estudantes, os centros acadêmicos de, é, ou diretórios acadêmicos estão envolvidos. E aí, por que, que eu decidi fazer? Porque se você não faz parte, ou se você está na universidade, mas nunca fez parte, faça. Procure saber se você tem um centro acadêmico que te representa, procure saber se você tem um diretório de centro de estudantes que te representa, ou se na sua escola tem um grêmio estudantil que possa estar desativado. O que, que significa desativado? Ninguém foi eleito lá. E aí, basicamente, como é que funciona para acontecer? Se você não tem Grêmio Estudantil, por exemplo, vocês vão ter que fazer um estatuto. Né? Esse estatuto vai exigir reuniões com os estudantes para que se monte o que a gente chama de Assembleia. E nessa Assembleia, os estudantes decidem quem serão os representantes, como serão formadas as chapas. Então, olha o tanto de coisa que a gente pode aprender só em construir um Grêmio Estudantil ou um centro acadêmico, caso ah, o lugar onde você está não possua. Você aprende não só a organizar uma reunião, como também você aprende a participar e ter que ouvir o outro, a ter que debater e defender as suas ideias. Para além disso, você aprende a representar quais são os interesses desses indivíduos, o que, que eles estão precisando naquele momento, o que, que eles já possuem, o que, que eles conquistaram. E tudo isso precisa ser registrado, então você também aprende a fazer é, registros oficiais. Né? Você tem que ter o estatuto, tem que estar tá tudo legalizado bonitinho, é, você aprende essa parte mais burocrática e você se envolve mais com o seu curso ou com a sua universidade ou com a sua escola quer dizer você tá lidando dando voz mas ao mesmo tempo você também está se envolvendo você está buscando é outros estudantes para ter voz e dizer olha a gente não concorda com isso ou a gente quer isso daqui ou vamos organizar um evento para arrecadar x dinheiro porque nós temos um evento para ir o um evento fora para ir ótimo você também vai aprender a organizar é, eventos acadêmicos, né, palestras, você vai aprender todos os detalhes que você precisa para organizar uma palestra, você vai aprender todos os detalhes que você precisa para organizar uma festa que parece muito divertido, mas é sempre muito divertido para quem está lá só para se divertir. Para você que está organizando, você só trabalha, só dá dor de cabeça, né? mas dá muito aprendizado. E todos esses exemplos que eu estou dando para vocês, eu tive a oportunidade de ter. Né? Então hoje as reuniões, atas de reuniões, eventos acadêmicos, eventos culturais que eu tenho que organizar, todos eles, ou que eu penso em organizar, né? essa noção de organização, de debate, de estrutura e de quais parceiros eu tenho que buscar, tudo isso eu aprendi fazendo parte de Grêmio Estudantil e fazendo parte de Centro Acadêmico. Eu não fiz parte do DCE porque na minha universidade não tinha, mas a gente tinha as discussões para a construção do DCE e eu também fazia parte. Então assim, foi um aprendizado riquíssimo para mim e que hoje, que já saí da universidade, que já saí do Movimento Estudantil, né, é, eu agora sou apoiadora do Movimento Estudantil, eu aprendi muito e eu vejo as pessoas, ah, Lívia, mas você tem essa facilidade para fazer isso, tem essa facilidade para fazer aquilo? E vez ou outra eu paro para pensar, e, e, poxa, eu aprendi isso lá no movimento. Quer dizer, a universidade é um espaço que você aprende muito mais do que em sala de aula. Eu aprendi muito em sala de aula, mas fora da sala de aula é incontável a quantidade de coisas assim, a, a, a qualidade das coisas que eu aprendi. Uma dessas coisas é devido ao centro acadêmico e também ao grama estudantil que eu tive durante o meu ensino médio. Eu espero que vocês comentem aqui se vocês já participaram, se vocês só cobram. Às vezes vocês não fazem parte da chapa, não fizeram parte da eleição, né? Não fizeram parte da comissão eleitoral, que também não é o centro acadêmico, mas é a comissão que organiza o um momento de eleição. Mas se de repente você tem lá na sua universidade, você gostaria que tivesse, comenta aqui, vamos trocar experiências, como é que funciona. E a sua chapa, ela é formada de quantas pessoas? Quem são essas pessoas? Eu quero saber. Comentem aqui comigo. E se você está tentando construir ainda, compartilha com essas pessoas. Beijo, pessoal. Então, se você gosta do conteúdo, deixa like para eu saber que vocês gostam desse conteúdo e produzir mais conteúdo para vocês. Tchau e até semana que vem. Isso não cai na prova. Oi, oh, yeah.